Em meados de 2019, em diversos grupos de redes sociais recebíamos o comunicado que o nosso grande parceiro Luiz Gustavo de Assis havia simplesmente sumido enquanto trabalhava nos aplicativos, portanto foram promovidos diversas campanhas à procura deste grande motorista. Tempos depois recebemos a infortuna notícia que ele havia sido morto o caso ocorreu após quatro passageiros surpreenderem ele anunciando um assalto por consequência disso e com total direito a família entrou na justiça contra a Uber e é exatamente o desenrolar dessa história que você irá ver neste vídeo então já senta o dedo no botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e... vem comigo! Era um dia normal de trabalho de Luiz Gustavo, estava ele levando e conduzindo seus passageiros em segurança como sempre fez. Até que, por volta das 11 e meia da noite, ele pegou alguns passageiros suspeitos, na qual conduziram ele para debaixo de uma ponte sobre o rio Paraopeba, e lá cometeram o crime contra ele. Dias depois, o corpo dele foi achado nas águas deste rio. De acordo com o laudo da necrópsia, ele passou por uma sessão de tortura antes da morte. E ao que tudo indica, o mesmo sofreu pancadas na cabeça por algum objeto que ocasionou traumatismo craniano na vítima e morreu por asfixia. A família de Luiz Gustavo entrou com uma ação trabalhista contra a Uber, empresa que o Luiz estava trabalhando no dia, pedindo as devidas indenizações e o reconhecimento do vínculo empregatício. Por incrível que pareça, na época, a Uber contestou os pedidos afirmando que o motorista não estava trabalhando pelo aplicativo no momento do crime. Além disso, a Uber afirmou que não poderia responder por ato de terceiros e que atuava apenas como uma intermediária entre o passageiro e o motorista. No entanto, para a justiça os registros provam que ele estava trabalhando na noite do crime e a serviço da empresa. Ainda, segundo a juíza que julgou o caso, a empresa não está avançando nas medidas de segurança e de proteção aos motoristas colaboradores, condenando assim a Uber. Em resumo, a empresa Uber se negou a oferecer qualquer suporte à família do motorista mas foi condenada pela juíza a pagar uma indenização de 200 mil por danos morais à mãe de Luiz Gustavo e mais 200 mil para a viúva dele. E ainda reconheceu o vínculo empregatício do motorista com uma renumeração média de 500 reais por semana, já que por provas ele trabalhava todos os dias e tinha essa média de ganhos. Mesmo após a decisão, a Uber, em nota, ao UOL, informou que apresentou recurso para o Tribunal Regional do Trabalho já que a decisão representa um entendimento isolado e contrário a de outros casos já julgados por outros tribunais pelo país, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, e afirmou que hoje uma viagem pelo aplicativo já inclui diversas ferramentas de segurança antes, durante e depois de cada viagem, tanto para os usuários quanto para os motoristas parceiros. Mas será que isso é verdade mesmo? Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre como está hoje a segurança nos aplicativos com tudo que você vê hoje. Um fato curioso é que até o momento os motoristas de aplicativo não possuem informações completa sobre quem ele vai transportar somente o nome do usuário avaliação e bairro que o mesmo se encontra será que somente isso torna uma corrida segura concluindo a uber foi condenada a pagar uma indenização de 400 mil à família do motorista brutalmente assassinado durante o seu dia de trabalho e ficou provado mais uma vez a falta de segurança que esses profissionais possuem. O que convenhamos, essa indenização foi pouco, visto que uma vida, uma história foi perdida devido à falta de segurança que hoje os aplicativos possuem. Meus pêsames à família. Mesmo com essa história triste, eu preparei exclusivamente para você mais esses dois vídeos que você vê na íntegra aqui na tela. Te espero em um desses vídeos ou em qualquer outro em meu canal. Um grande abraço e até a próxima.